Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar essa aula aqui meio rapidinho porque eu tava fazendo uma compra aqui na BH Cosmetics e daí eu postei uma foto lá no grupo e as meninas ficaram todas enlouquecidas então eu resolvi fazer essa aulinha aqui mostrando como você pode economizar muito comprando no site dessa marca que é excelente, de qualidade e as embalagens são lindas e os preços são ótimos também Então, como é que você faz para comprar? Como eu recomendo, né, você entra aqui no site bhcosmetics.com, aí vai aparecer essa janelinha aqui pra você cadastrar o seu e-mail e sempre receber as ofertas, dicas e tudo mais. Aí você cadastra aqui seu e-mail e vai em submit, depois daí ela vai fechar automático essa janelinha, ok? Daí você vai estar já aqui no site da BH Cosmetics, daí você vai aonde você quer comprar. Vou mostrar alguma coisa, algumas coisas aqui pra vocês, olha só. Aqui são as paletas, são os produtinhos para olhos Olha só quanta paleta linda. E olha os preços, pessoal. É muito, muito baratinho. Certo? Aqui são os pigmentos, vários tipos de paletas. Essa marca aqui é uma marca ótima. É uma marca dos Estados Unidos. E ela não testa os produtos em animais. Isso é muito, muito importante. Eu prezo muito por isso quando as marcas oferecem isso, certo? Daí aqui tem os ancinhos de ma demaquilantes, tem os demaquilantes de olhos aqui, uh, aqui os outros acessórios de olhos, tem muita, muita coisa, coisa de sobrancelha, certo? As paletas são muito lindas, pessoal. Aí aqui tem os batons, bases corretivos, blushes, aqui os pincéis. Olha só esses conjuntinhos que amados! Eu até não tinha visto, eu vou ter que incluir um desses conjuntinhos aqui pra mim também. Então, como eu ainda não tinha visto, eu vou aproveitar e também vou adicionar esse daqui no meu carrinho. Porque eu achei que o preço tá ótimo, pessoal, por 11 pincéis. Embalagem linda! E os pincéis dessa marca são muito macios. Então, eu já vou aproveitar e fazer a compra aqui junto, desses pincéis. Ok? Então. Uh, seguindo na aulinha, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu separei no meu carrinho pra mim fazer a minha compra. E vocês vão verem o preço baratíssimo que vai sair. Aqui eu separei. antes Agora eu separei junto esse kitzinho aqui de 11 pincéis. Mas antes disso eu tinha separado este batom aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. ó Eu queria essa cor. Mas agora, nesse dia aqui que eu tô fazendo a minha compra, não tá disponível. Então, eu queria um nude mais marronzinho agora pro inverno, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou comprar antes do inverno. Uh, que combina, eu acho, com a estação. Daí eu escolhi essa cor aqui, essa Devotion. Certo? Uh, o que mais? Essa paletinha aqui, ela é uma edição limitada. E eu gostei muito dela. Porque ela tem iluminador, tem contato tem blush de contorno, no caso, tem blush e tem uma sombra também, vem com espelhinho, a embalagem dela é muito fofa, eu separei ela pra mim comprar também, uh, este delineador aqui em caneta, que eu tô precisando de um, eu quero testar esse da BH Cosmetics, e também esses estojinhos aqui de sombra, eu tô levando dois, um mais clarinho pra mim, e um pra minha mãe, eles são pra contorno de sobrancelha e eu achei muito interessante. Não só pra contorno, como pra preenchimento também. Eu sou louca por esses produtos de correção de sobrancelha. E também tô levando um outro produtinho de, pra corrigir a sobrancelha que eu até não conhecia. É uma caneta é, de correção e ela é chanfradinha, assim. Tem várias cores, eu achei muito interessante, então eu tô levando uma pra mim, certo? Então, agora a gente vai para o passo de finalizar a compra. Deu 53 dólares. Eu gostaria que tivesse dado um pouquinho a menos de 50 para declarar com o valor real, sem risco nenhum de ser taxada, por causa do kit de pincéis aqui, que ele é um pouquinho mais pesado. Então, a receita pode desconfiar de alguma coisa, querer abrir ou alguma coisa assim. Eu não quero que isso aconteça. Uh, e assim, então eu vou colocar o valor real menos de 50 dólares. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso retirar esse delineador líquido, né? Que é mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Acho que ele não tem tanta diferença dos normais. Então eu vou remover o delineador daqui. Pronto. Vamos ver quanto deu: 49 dólares. Certo, pessoal? Uh, então, o kit de pincéis, o batom, a paleta o trio de sobrancelha e o corretor de sobrancelha aqui eu vou explicar para vocês o que eu fiz para ter o frete grátis abaixo de 50 dólares e para ganhar este presentinho aqui misterioso que eles estão me oferecendo o que eu fiz foi o seguinte eu vim aqui na página inicial oferecendo aqui ó, um código de desconto escrito frete grátis mas, presentes misteriosos, grátis também. Então, eu copiei esse código de desconto, Free Ship Gift, e colei aqui, ó. Nesse campinho aqui, certo? Daí, abaixo de 50 dólares, ficou o frete grátis para o Shipito. E também eu ganhei esse presentinho aqui deles. Bom, agora seguindo com a compra, tudo bem certinho, eu vou finalizar com o meu Paypal. Tá bom? Mas vou mostrar pra vocês como finaliza aqui pelo site. vem aqui em Checkout. Aqui como eu já tô logada, vai aparecer os endereços que eu tô mandando aqui quando eu faço as aulas sempre pro endereço que é da minha mãe. Então o que você vai fazer, você já sabe, né? Copiar aqui o nome do seu endereço. Eu escolhi o Oregon porque ele nunca tem taxas. Por exemplo, aqui está dizendo, ó, não tem taxas no mandando para o endereço em Oregon, ok? Algumas lojas, muitas lojas cobram uma cobram umas taxinhas para mandar para midem em nevada, mas em Oregon as lojas nunca cobram taxas. Então eu tenho usado bastante esse endereço aqui. O meu já está cadastrado, certo? Aqui o endereço de cobrança é o mesmo do endereço para enviar. Só que aqui eu vou usar o meu Paypal, que eu acho muito mais simples de, de fazer o pagamento. Porque é só digitar o e-mail e a senha e pronto, né? Aqui, ó. Finalizada a encomenda com o Paypal. Aqui eu vou entrar na minha outra conta. Que é só ir em continuar. Eu não quero adicionar um novo endereço, então, mas, bom, eu não vou finalizar com o PayPal aqui porque não está coincidindo com o meu endereço lá do Chipito. Que é o meu endereço que está aqui, como eu não quero cadastrar um novo endereço, ali no Paypal agora, então eu vou pagar com a minha conta do Neteller mesmo aqui direto, tá? Vou clicar aqui para usar um novo cartão de crédito e vou colocar um novo cartão de crédito, tá bom? Então vamos lá para a minha conta do Neteller. Bom, na verdade vou preencher aqui e depois que eu tiver preenchido com o meu cartão eu volto para mostrar para vocês a finalização da compra, tá? Pronto, pessoal, já preenchi aqui com os meus dados do meu Neteller. E agora é só ir para finalizar a encomenda. Aqui a gente está fazendo um review, né, para ver se tá tudo certinho. E aqui no caso está tudo bem certinho, então eu vou fazer a o, encomenda. Pronto, foi feito, eles agradeceram. Então você vai receber lá no seu e-mail, se foi confirmado, se tá tudo bem certinho. E aguardar chegar lá no Chipito, certo? Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês essa aula. Espero que vocês tenham gostado e boas compras. Tchau, tchau!